o sexto seminário Universidade e Escolas, o Guia Alimentar e os Novos Paradigmas de Comer e Educar, um evento que é promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância, ligado à Pró-Reitoria de Extensão, junto com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e que inclui palestras sobre educação nutricional e para conversar com a gente sobre este evento. A gente conta com a presença, a gente tem a honra de contar com a presença da professora Noêmia Goldreich, professora da Faculdade de Medicina da URGS e coordenadora do evento. Professora Noêmia, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Eu queria antes a gente uh, falar a respeito do seminário e da programação dele, enfim comentar um pouco sobre os objetivos dele, né, porque é um assunto que realmente é, é, é extremamente importante, o um assunto ligado à saúde, nutrição, enfim. Eu acho que assim, ó, vai ser uma oportunidade muito boa da gente conversar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, esse guia causa inveja no mundo inteiro, porque assim, ele termina com tudo que a gente sabia de nutrição até então. Essa aqui é a segunda edição, saiu em 2014 e, surpreendentemente, ninguém conhece no Brasil. Se tu sai do Brasil, as pessoas ficam, assim, alucinadas pelo nosso guia. E aqui, assim, ó, os médicos não conhecem, uh, alguns nutricionistas ainda não conhecem, ainda se fala na pirâmide dos alimentos. Então, assim, uh, nós ficamos chocados porque o guia não é de domínio público. Então, assim, ó, estamos fazendo, Pró-Reitoria de Extensão está fazendo, dois folhetos que já são da Secretaria de Municipal da Saúde, da Secretaria de Educação, eles já tinham esses folders. Mas agora nós queremos fazer uma, uma campanha para popularizar. Então, o que é esse guia alimentar? Ele diz assim, ó, o que, é que tu tem que comer? Tu tem que comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é aquela. Que tu põe no teu prato, o que tu está sabendo? Aquilo que foi plantado perto de ti, sem agrotóxico, que respeita a tua cultura alimentar. O que, que é a nossa cultura alimentar? Arroz, feijão, salada, que tu sabe o que, é que tem no prato. E não é os McDonald's que terminou com a cultura alimentar no mundo inteiro, porque tu comes McDonald's em qualquer lugar que tu fores, mas não está respeitando a cultura os industrializados, alimentar. empacotados... Tudo isso também né mudando, infelizmente, para muito pior a cultura alimentar que a gente tem hoje. Né? Então tem sabor, quer dizer assim, como é que tu pode dizer que, que isso é cultura alimentar se o gosto é igual? Então ele não está respeitando nada. E assim, ó, tu come uma coisa que, sei lá onde foi plantada, então nós queremos assim aquilo que está plantadinho perto de nós. Então é comida de verdade, que é a comida como se comeu sempre aqui. E que a gente volte a cozinhar, e que a gente sente na mesa e que a gente coma com outras pessoas também. Então, é uma volta, assim como os nossos pais nos ensinaram lá para trás, como os nossos avós sentaram com os pais. Isso aí está se perdendo. Então, assim, é comida de verdade... Não, tem, não se fala mais em nutrientes, porque senão a gente está comendo assim: glúten, leite, cálcio, potássio. Então terminou com isso. Então é assim: ó... as pessoas falam assim, o que, que eu tenho que comer? Tu tem que comer comida de verdade. E se eu comer comida de verdade, assim, um prato colorido. Tu vai comer tudo o que tu precisa. Se fala muito mais em caloria do que propriamente em nutrientes hoje em dia, né? É, e, assim, e tem glúten, não tem glúten, não interessa. Se tu comer tudo certinho, tu não vai ficar doente. Tu fica doente se tu come uma coisa em excesso. Mas se tu comer direitinho, quatro refeições, não tem o que ficar doente. Então, para esse seminário não se destina... É apenas a pessoas ligadas à área da medicina da nutrição mas ao público em geral porque é um assunto que diz respeito a todos nós o tempo todo né é pra gente é pra gente então assim ele é, é para comunidade em geral ele é para para pais para mães para avós para as escolas eu fiquei bem contente porque ontem a gente recebeu um e-mail de dois donos de cantinas de escolas particulares importantes de Porto Alegre que se inscreveram e querem participar do seminário Inclusive, assim, um voltou agora de Chicago, porque ele foi lá num congresso de cantinas, e ele acha importante part participar. Então, eu acho que a gente está conseguindo mobilizar a comunidade toda de escola particular, escola pública, porque nós temos que repensar a nossa alimentação. Uh, vamos falar um pouquinho sobre a programação do seminário ela é muito diversificada inclui uh, especialistas de diversas áreas né professora educação nutrição enfim eu acho que a gente tem que sentar todo mundo e conversar sobre alimentação então assim ó primeiro nós vamos ter o lançamento da aliança pela alimentação adequada e saudável. Então, isso aí vai trazer o nosso conceito novo de alimentação. Ela não é só saudável, mas ela tem que ser adequada. E quando a gente vai começar a falar em adequada, a gente junta lá, assim, como é que ela é produzida, aonde que ela é produzida. Então, tu fecha o ciclo todo. Como ela é produzida, aonde, como é que ela vem para nós, porque daí ó, é o que produz e o que consome juntos. Então, essa aliança, ela foi formada o ano passado, o núcleo é um dos membros desde o começo dessa aliança, e todo mundo pode participar da aliança, ela é uma rede, na verdade, assim, muito virtual também. Então, vai vir a Laís, que é do IDEC, que é membro da aliança, e nós vamos explicar quais são os objetivos, como é que a aliança funciona e como é que as pessoas podem passar a ser membros da aliança. Um dos requisitos é que a pessoa não pode ter nenhum conflito de interesses. Então, assim, a Nestlé não pode ser membro, né? Por exemplo, da aliança que tiver vínculo com a indústria não pode ser membro. Nenhuma entidade que tenha vínculo vai poder ser membro. Então, assim, o um núcleo pode, porque nós somos da da Urgs, né? Então, assim, pessoas que não tenham vínculo nenhum com é, qualquer entidade que não aceite os princípios de adequado e saudável, vai poder ser membro. Então, a Laís vai vir, vai explicar tudo sobre como é que funciona a aliança, depois nós vamos ter um, um debate sobre o guia alimentar, depois nós vamos falar de educação nutricional. Então, a professora Tânia Fortuna, que é nossa aqui da Faced. Vai... Conversou conosco recentemente nesse ah, programa. Ela é maravilhosa. Sobre né? o dia do brincar. É, então ela vai falar sobre brincar, né? E vai sair do brincar e falar como é que a gente vai para a educação nutricional. Daí depois nós vamos ter um professor da Universidade de Brasília, que eles têm um site sobre ideias na mesa. Então eles têm várias ideias de como é que tu pode fazer projetos de educação nutricional. Então, eles explicam nesse site o projeto, quanto que custa, para que idade esse projeto. Então, os professores, basicamente, podem consultar, os pais também, o que que tu pode fazer, assim, de coisas lúdicas, de educação nutricional. E depois nós vamos ter uma diretora de cinema que vai, na sexta-feira, ainda vai passar esse filme, que é o A Parte Horta, que é um filme... Que Hoje tá... é o último dia né, do ciclo de Cine um de Debate, O último né? dia. E o A Parte Horta é a primeira vez que está passando aqui no Rio Grande do Sul, é um filme inédito para nós, que é um documentário é, sobre mini hortas, quer dizer, hortas em pequenos espaços. Todo mundo está convidado às 16 horas no nosso cinema, aqui na Sala Redenção vai ter hoje um debate e ela vai participar amanhã do seminário sobre como é que tu usa um documentário para educar também e ensinar. E uh, depois, de tarde, nós vamos passar uns vídeos que o pessoal da TV Urso está compilando e nós vamos passar uma tenda da felicidade, que é do pessoal de Brasília, e depois nós vamos fazer um debate, um painel, com uma professora de uma escola de educação infantil daqui de Porto Alegre, a Ana Elise, que foi da ISMED, da Secretaria de Educação, agora está na Saúde, e esse professor de Brasília, sobre como é que se faz a educação nutricional. E depois nós vamos ter uma homenagem para o Instituto Alana, que é, assim uma entidade da sociedade civil que é mais representativa na luta contra a proibição, a favor né, da proibição de propaganda publicidade dirigida à criança. Então vai ser assim, o Goldin, tu conhece lá do Hospital de Clínicas, que ele é maravilhoso também, ele vai falar sobre criança, publicidade e consumo, e depois a Ekaterine, que é do Alana, vai explicar, falar um pouquinho sobre o Alana, para a gente entender como é que foram esses 10 anos de transformação. E daí nós vamos sortear os livros que o Alana está oferecendo sobre esses 10 anos, de como é que foi toda essa evolução, de que se saiu do nada, que podia tudo, e agora então nós temos uma legislação e uma conscientização de todo mundo que as crianças não podem estar fazendo propaganda na televisão. Então, é interessante. É, era justamente isso. isso que eu ia comentar. A gente teve no dia 17 de maio né, o seminário Conflito de Interesse, Alimentação e Nutrição, né, que, enfim, a senhora falou sobre isso agora há pouco, e eu ia perguntar justamente isso, porque também é um conflito de interesse. Como é que a gente pode, e como combater esse bombardeio de, de propagandas que ligam a alimentação não saudável a brincadeiras, enfim, como diversas redes fazem e, e tanto prejudicam. Ainda no supermercado se coloca mais ou menos na altura em que a criança enxerga o produto. né é, Isso eu, tudo faz muita diferença, né, professor Isso Só faz, né? Então, assim, ó, o Alana, eles, assim, ó, eles começaram com a Isabela, que esteve aqui conosco há dois dias atrás, no, no Cine Debate, então, eles têm esses filmes. Então, a partir desses 10 anos de luta, muita coisa as pessoas começaram a conscientizar. E o Alan aceita todas essas denúncias, de essa propaganda. Então, assim, ó... O problema é que a indústria é muito sem vergonha, né? Então, eles propõem autorregulação. Eles dizem o que pode e o que não pode. No momento em que fica eles decidindo, fica muito complicado, né? Então, assim, no McDonald's, o que, que eles fazem? Eles botam o brinquedinho lá dentro. Então, a criança nem sabe o que está comendo, mas ela quer o brinquedinho. Então, é, é maquiavélico, né? Eles têm muito poder. Então, assim, ó... Ovo que... de páscoa com brinquedo junto também é um caso que... muito comum, né? O que que tu tem que conscientizar? Nós temos que conscientizar os pais, né? E à medida que os pais vão tomando consciência, eles vão resistindo mais às crianças. Então, esses dois filmes que passaram, um vai passar ainda hoje de tarde, que é a criança, a alma do negócio, né? É assim, ó, Por que a propaganda é dirigida para a criança? Porque a criança pressiona os pais e os pais ficam impotentes algumas vezes, porque, assim, é mais fácil estudar do que tu sentar com a criança e explicar. Então, assim... Muito ó, pai que comenta, não tem como concorrer, né? Entendi. Eu não tenho o que fazer. É, mas, assim, ó eu acho que agora, aos pouquinhos, os pais estão tomando consciência. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, alguns pais mais jovens, o pessoal que trabalha nas escolas, até nesse último seminário, o pessoal de educação infantil... Diz assim, agora os pais estão exigindo que se dê menos açúcar na escola. Então, está começando a aparecer um movimento de conscientização dos pais jovens. É que não é uma tarefa fácil, muitas vezes, porque existe uma pressão social de a criança ver o seu colega levando né, a comida não saudável e também se sente... E né, troca na se escola. Sente, às vezes, até excluído, né? É. Ou, troca Ou troca também. troca né? na escola, porque assim, ó, o outro está comendo salgadinho, eu não tenho. Então, assim, eu como salgadinho do outro, eu acabo gostando. Então, assim, ó, é tudo uma conscientização. Leva tempo, leva. Então, assim, ó, no momento em que a gente começar a não desistir e saber que isso é um, é um trabalho que não vai conseguir o um resultado em uma semana... Mas que você tem que fazer continuadamente. E que o resultado vai aparecer a longo prazo, a médio e longo prazo. E cada vez assim que tu conscientizar um... Esse um vai ser o multiplicador, as coisas vão andando, né? Então, assim, essa moça que falou que ela trabalha numa escola, ela diz assim, eu me surpreendo, porque há uns anos atrás ninguém dava bola. Hoje os próprios pais vêm e reivindicam. Então, assim, é questão para colocar a criança na escola, é, eles começam a perguntar como é que é a alimentação. Antes eles nem davam bola, né? Então, as coisas estão começando a funcionar. Eu acho que a gente tem que se dar conta disso, e isso tudo é, é muito gratificante, porque antes né? Então, acho que é um trabalho que começa a dar frutos. Mas é assim, é nós contra grandes potências multinacionais. Né? A senhora considera que o brasileiro se alimenta mal? Ai, eu acho que sim. Não sou eu que acho, porque assim... Porque a nossa cultura de alimentação ela é muito boa, né é ela é isso. muito rica, mas ao mesmo tempo... né Acontece o seguinte, quer ver, uh, eles fazem um levantamento das compras né, dos, uh, domésticas. Então, assim, ó, antes tu comia muito mais arroz e feijão. O que, que aconteceu? Isso foi resultado até do Bolsa Família. Na hora que as pessoas começaram a ter mais dinheiro, então eles começaram a querer comer igual aos outros. Então, assim ó, bolacha recheada, refri, passou a fazer parte mais das compras das famílias de menos renda. Então, o que, que tu tivesse? Se tivesse uma coisa assim, ó, que se chama de transição nutricional. Então, as pessoas que eram desnutridas começaram a comer muito hidrato de carbono. E daí, com isso, eles não recuperaram a desnutrição, mas eles ficaram obesos, gordinhos. Então, eles ficaram baixinhos e gordinhos. Des continuaram desnutridos, mal alimentados. Então, nós tivemos um período de transição nutricional, que é muito ruim, porque daí vem a doença crônica. É uma né? epidemia, né? Uma epidemia. Isso é muito ruim. Então, agora tem que começar todo um, um trabalho de conscientização em cima disso. Então, assim, é bem nicho, Diminui a, as compras de arroz e feijão... E aumentos de refri assim, nitidamente. E nesse seminário que a gente teve foi muito interessante, porque a Marília mostrou que eles têm um levantamento do consumo nos países da América Latina de Coca-Cola. Então, assim, o pessoal na Argentina e no México, com o maior orgulho, que o consumo de Coca-Cola tinha estourado, tanto na Argentina como no México, que é um horror, né? Que é um horror. O, as inscrições elas encerraram pela internet, mas a pessoa que quiser comparecer pode ir amanhã, a partir das 8 da manhã, das fazer 8 inscrição as 9, presencialmente. A gente né? Tem inscrições uh, lá no local, sem problema. Muito bem, conversamos então hoje com a professora Noêmia Goldreich, da Faculdade de Medicina da URGS e coordenadora do Sexto Seminário Universidade de Escolas, o Guia Alimentar e os Novos Paradigmas de Comer e Educar. Professora Noêmia, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até o dia 30 as inscrições para o curso de extensão à distância Educação de Jovens e Adultos, Direito, Práticas, Pedagogia e Investigação. Serão oferecidas 120 vagas divididas em dois polos, no CECLIMAR em Imbé e na Rede Pública Municipal de São Leopoldo, com 60 vagas cada. O evento é destinado a docentes, gestores, estudantes de graduação, pesquisadores e interessados na área. O preenchimento da ficha de inscrição e demais informações podem ser realizados no site do Campus Litoral Norte da URGS. O Planetário vai receber duas apresentações neste domingo. O espetáculo infantil Sou Parecido com as Estrelas ocorre às 4 da tarde. Já o adulto Harmonia do Mundo será às 6 horas. O ingresso para as atividades é 1 um kg de alimento não perecível por pessoa. A Pró-Reitoria de Extensão promove na próxima quarta-feira a segunda edição de 2017 do Diálogos da Extensão. O evento é aberto à comunidade universitária e público externo e ocorre às quatro e meia da tarde na Sala Fário, no segundo andar do prédio da Reitoria da URGS. O objetivo do debate é compartilhar e refletir acerca das questões da extensão em seus aspectos acadêmicos e sociais que a envolvem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace, voltamos na semana que vem.